Olá, me chamo Guilherme Cássio Vieira, sou aluno do curso de farmácia da UFSC e hoje vou apresentar meu projeto do PIBIC, que foi sobre o estudo do efeito anti-inflamatório em sílic pré-clínico dos imedasóis análogos e proposta do seu mecanismo de ação. Fui orientado pelo professor Dr. Eduardo Mongrati da Marca e o estudo foi realizado nas pendências do Laboratório de Pesquisa e Imunologia da UFSC. O nosso estudo foi baseado no efeito anti-inflamatório, logo, o que seria a inflamação? A inflamação é uma resposta do organismo frente a algum agente lesivo, então essa resposta visa destruir esses agentes buscando a posterior homeostase e também a reparação do tecido lesado. Por que, que foi escolhido os, imidazóis, né? então, os imidazóis de extremo interesse deles que foram descobertos em meados de 1940, por ter uma característica estrutural química muito importante, que possuem diversos efeitos já estudados e também os promissores, que seria o no nosso caso do Então, quais são os objetivos do nosso estudo? Seria testar os compostos nos testes em sílico para avaliar suas características fisicoquímicas, triagem para a citotoxicidade e também efeitos anti-inflamatórios em vitro, avaliar o efeito anti-inflamatório em vivo e também elucidar o mecanismo de ação, que seria também de novo nos testes in vitro. Os compostos foram cedidos pelo professor Dr. Marcos Mandolece Sá e pela doutora Thais Roça, do Departamento de Química da UFSC, e foram testados no programa de acesso livre Molespiration para definir suas propriedades físico-químicas. Já para o estudo in vitro, utilizamos a linhagem celular morina de macrófago J774 e meio de demência. Para o teste de citotoxicidade, fizemos o teste de azul de alamar, que seria a reazurina, em placas de 96 poços. Já para o teste de NO, utilizamos o reagente de gris, numa cultura com a CC10, seria a concentração crítica para matar 10% das células, definida pelo teste de citotoxicidade. Toxicidade, e também fizemos o teste em leitor de placa de ELISA. Já para atividade sobre citocinas, fizemos também o pré tratamento com os imidazóis, com a sua CC10, e então pegamos 100 microlitros sobrenadante, com mais 24 horas de indução por LPS, para medição dos níveis de citocinas também em leitor de ELISA. Para o estudo em vivo, utilizamos camundongos albino suíço com 4 a 5 semanas de vida, fêmeas, presentes entre 25 e 35 gramas, todos sucedidos pelo biotério central da UFSC e o estudo foi aprovado pelo comitê de ética nos animais da UFSC. Para a eutanásia e a indústria da plurizia, utilizamos então para a eutanásia anestésicos como xilazina e cetamina. A pleurisia foi induzida com uma única injeção intrapleural de 0,1 ml e de uma solução de carregênio 1% em salina estéreo e os animais foram pré-tratados com os imidavais. Então os animais foram eutanasiados 4 horas após a indução, a cavidade pleural foi aberta e lavada com solução tampão de fosfato de salina e o lavado foi coletado para estudos posteriores. Para atividade sobre a migração leucocitária, utilizamos esse lavado coletado e utilizamos um contador automatizado para contar as células leucocitárias totais. Para as células diferenciais, fizemos um corte histológico com coloração de meio-ground giemsa e a contagem foi feita no microscopio óptico comum no aumento de mil vezes. Para atividade sobre a mpo mielo peroxidase, utilizamos o lavado da coleta pleural e processamos ele para determinar a atividade sobre a enzima. Fizemos uma reação enzimática e depois disso fizemos a leitura no leitor de placa de lisa. Para atividade sobre o óxido de nitro, utilizamos então amostras de lavado pleural, que foram desproteinizadas para poder fazer o teste com os agentes de Gris. Após a reação com os agentes de Gris, nós fizemos a leitura em placa de lisa. Para atividade sobre citocinas, nós utilizamos uma amostra de lavado da cavidade pleural e foram utilizados aqui de Elisa disponíveis comercialmente para citocinas TNF, alfa L6 e l 1 β Para a elucidação do mecanismo de ação, utilizamos a quantificação do P65 citosólico para determinar o que seria fosforilado ou não do NFKB. Então, utilizamos isso em células macrófagos murinos de J774. Vamos aos resultados e a discussão. Fizemos uma triagem em sílico e nenhum dos compostos violou nenhuma das regras de Lipinski, o que quer dizer que esses compostos podem ter boa absorção oral e boa biodisponibilidade. Nos, nos testes in vitro, somente o imidazol de número 1 apresentou uma característica citotóxica numa concentração menor que 1 micromolar, sendo descartado para testes posteriores. Para o NO, o NO tem um importante papel na inflamação, que seria o de vasodilatação. Somente nos imidazóis de número 2 foi incapaz de inibir o óxido -nito. Para os imidazóis, nos testes das citocinas, somente o imidazol de número 3 foi incapaz de inibir todas as citocinas, tnf e L6 e L1b. Para os resultados em vivo, somente o imidazol 8 apresentou relevante atividade anti-inflamatória na migração leucostária do numa dose de 10 mg por kg. A migração leucostária tem um papel importante na inflamação porque ela é a principal causadora do edema devido ao aumento de influxo de células. Somente o imidazol 8 foi levado para testes posteriores por possuir esse efeito anti-inflamatório na migração leucostária então, foi elevado o imidazol de número 8 para o teste de estresse oxidativo sobre a enzima MPO, também apresentando um relevante efeito anti inflamatório pois a MPO é uma das enzimas que tem uma importante ação antibacteriana, porém, em excesso, ela pode causar lesão e dano aos tecidos. Para o teste de citocina, o imidazol 8 também foi capaz de inibir todas as três citocinas em vivo. Então, voltando ao mecanismo de ação nas células in vitro, o imidazol 8 também foi capaz de inibir a translocação dos P65 citosólicos do NFKB, inibindo, então, a entrada e a fosforilação do NFKB. Esse efeito anti-inflamatório do imidazol pode ser, por parte, por esse mecanismo de ação de inibir a deslocação do NFKB. Logo, quando o NFKB é inibido, ele diminui a concentração de citocinas e também a atividade de migração da costária, tendo então um possível e promissor atividade anti-inflamatória.